Olá pessoal, eu sou a professora Graciele, sou formada em ciências biológicas e hoje a nossa aula vai ser de ciência do oitavo ano do ensino fundamental 2. E o assunto vai ser célula, a unidade básica dos seres vivos. E aqui está a sequência da aula, onde nós estaremos aprendendo sobre célula, teoria celular, tipos de célula, membrana plasmática, núcleo e organela citoplasmática. Então, a célula, ela é a menor parte, a menor unidade de um ser vivo. Ou seja, para vocês melhor entenderem, é, uma casa, ela não é formada por tijolos? Então, quando o pedreiro está ali construindo, ele vai montando tijolinho por tijolinho até formar uma casa, não é isso? Então, a menor unidade de uma casa são, é o tijolo e assim são as células também, a menor unidade... De um ser humano, de uma plantinha, é a célula. Elas se juntam, formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, se juntam, formando os órgãos, até chegar em um organismo completo. Então, as células são de várias formas. Como, por exemplo, as células musculares, que têm um formato diferente das células sanguíneas. As células dos neurônios são bem diferentes das células cardíacas. E ainda existem as células intestinais e inúmeros outros formatos de células. Cada uma apresenta funções bem diferentes, a depender em que órgão, em que tecido elas estão presentes. Então, as células, elas só foram descobertas a partir do surgimento do microscópio. Que é esse instrumento aqui, que possui uma lente e essa lente amplia em 20, 40, até 100 mais milhões de vezes o campo de visão. E aí, substâncias, micro-organismos que antes não eram conhecidos pelos seres humanos passaram a ser conhecidos com o surgimento do microscópio, como as bactérias, que a gente não consegue visualizar, né? outros micro-organismos, como algas protozoários, e inclusive a célula. E foi Robert Hooke que descobriu. Ele, analisando um pedaço de cortiça, que é um material vegetal morto no microscópio, ele observou que existia cavidades desse material e ele não sabia o que significava essas cavidades. Ele deu o nome de cada cavidade dessa de célula, porque célula significa compa pequeno compartimento. No entanto, os microscópios mais antigos não dá para visualizar o que tinha dentro dessas cavidades. Só com o aprimoramento desses microscópios, como hoje nós temos o microscópio eletrônico, que dá para aumentar bem mais vezes do que os microscópicos mais antigos, e aí é pode visualizar que estruturas, que substâncias existem dentro de cada célula. Inclusive, até mesmo o material genético, o nosso DNA, dá para ver no microscópio eletrônico. E aí... É, confirmou-se a teoria celular em que todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Mas esse é um assunto que nós vamos ver mais adiante. Então, os vegetais possuem célula, todos os animais possam, são formados por células. Então, todas as células são constituídas basicamente por núcleo, membrana e citoplasma. Todas. Apesar de todos os seres vivos serem formados, serem constituídos por células, existem células, que, é, seres que são unicelulares, que são aqueles seres que possuem apenas uma única célula, como a bactéria, a ameba, entre outros micro-organismos. E existem também os seres formados por, pluri, por células, que são considerados pluricelulares, que, no caso, nós possuímos várias células, assim como as plantas também, outros animais. E o fungo são constituídos por milhões de células. As células, elas podem ser de dois tipos, procariontes e eucariontes. As células procariontes são representadas pelas bactérias e arqueobactérias. Né? Vamos ver a diferença entre as células procariontes e eucariontes. As células procariontes, ela possui membrana, como todas as células, possui o citoplasma, porém aqui está a diferença. Ela não possui a membrana nuclear. O que seria essa membrana nuclear? É uma membrana que existe nas células eucarionte, que delimita o material genético, que delimita os cromossomos onde está contido o nosso DNA. Aqui no caso, é o núcleo, a membrana delimita formando um núcleo e aqui o material genético fica aqui dentro restrito ao núcleo já nas células procariontes não o material genético fica disperso em todos em todo o citoplasma é, os, as células procariontes são representadas apenas pelas bactérias e arqueobactérias já as células eucarióticas são todos os outros demais tipos de animais tanto seres vivos como os vegetais além disso Além desse núcleo, dessa membrana nuclear que existe nas células eucariontes, contém também uma rede de membranas que faz com que essas células sejam bem mais complexas do que as células procariontes. Existe também diferença entre células animais e células vegetais. Todas as células... Tanto animal como vegetal possui núcleo, como a gente já viu, possui o nucleolo, que é uma estrutura que fica dentro do núcleo, formado por RNA, que a gente vai entender isso posteriormente, possui retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissoma e ribossomos. Não se assuste com essa essas rumas de nomes aqui, que é meio estranho, mas nós vamos estar estudando a função e para que serve cada uma dessas estruturas faladas. Então, todos essa, esses nomes aqui, todas as estruturas existem tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Porém, os centríolos só existe nas células animais, não existe nas células vegetais. Já as células vegetais apresentam cloroplasto, que a gente vai estar tá vendo também qual a função desses cloroplastos, e apresenta também parede celular, que confere uma maior agitez nas células vegetais. Então, começando a entender um pouquinho sobre a estrutura, como é formado a célula, ela possui uma membrana plasmática, que é a membrana que delimita a célula do meio externo. Ela impede que é, o, é, o líquido as substâncias presentes ali no meio interno passem para o meio externo. Ela é considerada é, semipermeável. É esse termo que a gente usa, que é permeabilidade seletiva. Ela apresenta essa permeabilidade seletiva. E o que seria essa permeabilidade seletiva? Ela é capaz de selecionar aquilo que é interessante, aquilo que interessa para a célula. Então, ela seleciona a entrada de substâncias como é, nutrição, substâncias que são é, necessárias para nutrição, oxigênio e outras substâncias necessárias que vai favorecer as células, a atividade das células. Ela, quando a gente amplia aqui essa membrana, a gente vai encontrar uma estrutura assim. Ela é formada por fosfolipídios e por proteína. Então, a gente costuma dizer que a constituição dela é fosfolipídica. O núcleo. O núcleo é uma das partes bem importantes da célula, porque é aqui no núcleo que vai estar ocorrendo todo o comando de tudo que a célula precisa, todas as atividades que a célula precisa desempenhar, vai estar sendo comandado pelo núcleo. Isso porque é no núcleo que está situado o nosso material genético. É no núcleo que está ali o DNA, que está dando as ordens para que toda célula desempenhe as determinadas funções necessárias para a sobrevivência da célula. Então, no núcleo está contido aqui ó, o cromossomo e o cromossomo é formado por, por, um, por uma molécula de DNA. Então, o citoplasma ele é constituído por uma substância gelatinosa, que vai desde a membrana plasmática até o núcleo. Essa substância gelatinosa tem aderido no citoplasma, nessa, nesse líquido, é, algumas organelas que desempenham funções vitais para que a célula possa sobreviver. E nós vamos estar estudando cada uma dessas funções, como a organela como a mitocôndria, o lisossomo, centríolos e complexo de Golgi. Elas todas vão estar trabalhando em prol do desenvolvimento da célula, para a manutenção da célula. A mitocôndria, ela vai ser responsável pela produção de energia através da respiração celular. Então, toda a energia que a célula vai precisar é a mitocôndria que vai estar responsável por essa produção. Aqui tá, é uma estrutura em formato de bastão, né, Aqui dentro está a matriz mitocondrial, as cristas mitocondrial, que são essas membranas. A membrana interna e externa, ela é formada por duas membranas. E essa organela, essa pequena organela, ela é capaz de utilizar açúcares como glicose, como o oxigênio que nós respiramos. E por meio da respiração celular, ela produz energia, a energia suficiente que a célula precisa. Além disso, ela produz resíduos de água e de gás carbônico. O gás carbônico vai ser liberado para o, o ambiente externo. Já o retículo endoplasmático, ele está responsável pelo transporte. Todo o transporte de substâncias que ocorre na célula é realizado por esse retículo endoplasmático. E existem dois tipos. Existe o liso, que está responsável pela produção de lipídios, que é esse aqui, lisinho. E existe também o rugoso, que está associado com a produção de proteínas, que é esse aqui, onde a gente pode observar que existe inúmeros pontinhos. Esses pontinhos são os ribossomos, é por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, por causa desses ribossomos aderidos na membrana. É, é nos ribossomos em que vai estar ocorrendo a produção de proteína. Já o complexo de Golgi, ele é uma bolsa membranosa e achatada que auxilia no armazenamento e na distribuição de substância. Por, esse, por essa função, ela é conhecida como é, escritora. Todos os substâncias que são produzidas na célula, como por exemplo as proteínas, elas são empacotadas, elas são armazenadas no complexo de Golgi e conforme a célula for precisando, essas proteínas vão sendo liberadas. Além de outras substâncias que são produzidas também, como por exemplo os lisossomos, que são produzidos também no complexo de Golgi. Os lisossomos, que são produzidos no complexo de Gold, eles possuem enzimas digestivas. Por isso, eles é, realizam a digestão intracelular. Ou seja, quando existe alguma parte da célula, alguma substância que não está sendo mais útil para aquela célula, essas, essa bolsa que contém enzimas digestivas engloba né, é, a substância. Aqui tem um exemplo de uma substância de uma substância aqui que foi englobada pela célula aqui está o lisossomo então esse lisossomo se aproxima dessa substância é, engloba essa substância depois as enzimas digestivas presentes aqui digerem toda essa substância aqui mais escura que está já a substância já digerida e depois eles lançam para fora da célula es Aqui a gente pode observar que é uma substância sólida. As células podem englobar tanto substância sólida quanto substância líquida. Quando ocorre englobamento de substância sólida, a gente fala que é um processo de fagocitose, onde as células se aproximam da substância sólida, né, lança projeções da membrana e engloba aqui essa substância sólida, conhecida como fagocitose. Quando ocorre englobamento de partículas líquidas, a gente fala que ocorreu pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas da mesma forma de, como ocorreu a flagocitose. Então, os centríolos encontrado apenas em células animais, como a gente já viu, é uma estrutura cilíndrica geralmente encontrada é, aos pares. Ele está associado com a divisão celular. Todas as vezes que a célula está se preparando para dividir, esses eles emitem fusos acromáticos, favorecendo e facilitando a divisão da célula. Além disso, eles dão origem também aos cílios e flagelos. Sobre essa organela, ela é de suma importância, ela é peça fundamental para a divisão celular e será também mais estudada em outro assunto de divisão celular. Já os cloroplastos, presentes apenas nas plantas, né, são organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese, que é a produção de carboidratos, ou seja, vai produzir energia. Aqui está um exemplo de cloroplasto, onde também possui dupla membrana, membrana externa e interna, Possui tilacoides, que é cada é, é, substânciazinha, dessa, cada estrutura dessa aqui em formato achatado. E o conjunto de tilacoides vai formar o grânulo. O cloroplasto, assim como as mitocôndrias, possui também seu próprio material genético. Possui o DNA. Então, qual a importância desse cloroplasto para as plantas? Esse cloroplasto possui... É, é, pequenos, pequenos pigmentos chamados de clorofila. E essas clorofilas elas têm a capacidade de conseguir é, absorver a energia do sol. E com essa luz, ela produz energia química, que é fundamental para o desenvolvimento da planta. No caso, apenas as fontes que possuem cloroplasto, então, elas é que realizam fotossíntese. Então... Com, com pequenas substâncias materiais para produzir carboidratos, ela usa, a planta utiliza gás carbônico, utiliza água e com a energia do sol produz glicose e oxigênio. Já o vacúolo também presente apenas nas células vegetais. Né, contém líquidos e pigmentos, além de diversas outras substâncias que são armazenadas ali, conforme é, a célula vão necessitando das substâncias contidas aqui. É um, o vacúo, dependendo da espécie de planta, pode ser menor ou então ainda pode tomar todo o espaço celular. A parede celular também é presente apenas nas células vegetais. É uma estrutura resistente formada por celulose e glicoproteínas. Ela protege né, a membrana plasmática que está aqui no, é, abaixo do, da parede celular. E quando a folha é jovem, a parede celular ela é pouco rígida e faz permite com que as células cresçam. No entanto, quando as células entram na maturidade, essa parede cel celular já fica, já alcança uma rigidez. Que faz com que as células não cresçam Fica ali do tamanho em que a parede celular permite. E aprendemos também sobre as organelas citoplasmáticas Que é constituído por mitocôndrias Que são organelas responsáveis pela respiração celular é, Pelo retículo endoplasmático rugoso e o liso né? Ambos estão associados ali com o transporte de substâncias O rugoso produz proteína E o liso é responsável pela produção de lipídios o complexo de Golgi, que exerce função de secreção celular, que está ali responsável pelo armazenamento de substâncias e depois libera conforme as células forem precisando. É, os lisossomos, que contém bolsas digestivas, que vai estar tá ali degradando substâncias que não está sendo útil, né, não está sendo mais necessário para a célula. E o núcleo. Que contém. Não, nunca foi falado. <risos> é isso, espero que vocês tenham aprendido. E outras. A gente tá. fala até a próxima aula. Volto de novo para finalizar. Tá. Espero que vocês tenham compreendido todo o assunto. E na próxima aula daremos continuidade.